Nerd. A gente veio conferir o segundo dia da Brasil Game Show 2019, então fica ligado aí! Olha só, ontem a gente veio no dia exclusivo da imprensa, já dá pra sentir uma diferença hoje, né? Nossa, ontem tava assim, dando pra jogar todos os jogos, é. hoje a gente só conseguiu, eu consegui só jogar dois, e eu com é. tanta fila! Hoje tá bem disputado, mas vamos lá, né? Vamos tentar conferir mais alguns games aqui na fera! Acabou de sair do game Nioh 2. Muito bom, hein? Tá... Sério, jogabilidade continua sensacional. É difícil, é, mas assim é. tem que usar o equilíbrio ali entre ataque esquiva e tal. É. Corri várias vezes, mas amei. Eu gostei bastante do que eu vi no Nio 2 até agora. Ah. O visual tá sensacional. A gente jogou ali a demo. Ah. Uma parada bem escura ali, mas com uma iluminação espetacular e a jogabilidade está bem bom de jogar também o game. Tem que usar bastante a esquiva ali e eu achei que a jogabilidade está bem trabalhada nessa aí. galera, ontem a gente teve a oportunidade de jogar o novo Ori, né? O Ori and the Will of the Wisps, e eu gostei bastante do jogo, né? Ele tá bem trabalhado nessa demo que a gente viu agora, o visual já tá sensacional ali. A jogabilidade continua bem desafiante o jogo, né? Bem desafiante, eu joguei também, é. bem desafiante! Acho que a gente tem que aprender ali novas mecânicas o tempo inteiro, é. descobrir como explorar novos lugares das fases ali, lugares que a gente não conseguia acessar antes, agora a gente consegue com as mecânicas novas né? uma demo bem dificilzinha ali, mas eu já gostei, eu tô bem animado pra ver o game quando ele sair agora nos próximos meses né? Aí galera, a avenida índia aqui tá bombando demais hoje todo mundo conferindo aqui os estantes, os jogos índios que estão sendo apresentados aqui O é, também tá bem cheio de estantes na né? É, vamos lá dar uma conferida aí Oh, e outro jogo que a gente teve a oportunidade de jogar ontem, a gente acabou não comentando também, foi o Battletoads. Uhum. A gente teve a oportunidade de jogar no multiplayer, a Gabi jogou uhum. junto e o Dudu, nosso membro, é. jogou com a gente também. É, eu confesso que a jogabilidade eu achei um pouquinho pesadona, assim. É, o game, ele, os personagens, eles têm aquele aspecto de serem pesadões, eles demoram um pouco para virar. Eu não sei se eles vão fazer ainda alguns ajustes na jogabilidade antes do lançamento. Mas é um dos games que prometem aí pra aqui pra frente, né, pra quem gosta de beat 'em up Sem contar que é uma franquia clássica, né, a gente jogou demais E Já é divertido, na... né, é muito divertido É muito legal pra galera que jogou aí nos consoles antigos, eu jogava bastante na época do Mega Drive Cheguei a jogar com a Gabi aqui também, a gente tava com bastante expectativa Vamos ver se eles vão fazer ainda alguns ajustes no jogo, mas fica aí, a gente vai dar uma conferida igual quando o game lançar, né era só com o agendamento aqui, tava bem disputado, viu? Mas eu consegui ficar espiando <risos> o Lomor, o um Predador, é. e eu ficava espiando a tela dos outros <risos> e do Lomor eu vi o Lomor matando o Gerardo, <risos> é muito legal! É, aquele esquema de multiplayer assimétrico, um é um Predador aqui na demo que a gente viu e os outros tem que sobreviver aos ataques do Predador, né? A gente teve a sorte de conseguir escolher o Predador, o cara do Playstation deixou a gente testar como Predador e os outros tinham que se defender dos nossos ataques ali. Pelo que a gente viu nas mecânicas, a gente tem as mecânicas básicas do Predador, né? a gente pode usar a invisibilidade, tem aquele, aquela meio visão noturna que ele usa também para encontrar as vítimas. E eu achei bem interessante, a jogabilidade em alguns momentos é um pouquinho travada, por exemplo, o predador ele pode subir nas árvores, mas às vezes ele fica meio trancado nos galhos ali e fica um pouco difícil de sair. Talvez eles façam alguns ajustes nesse esquema de jogabilidade ainda em algumas mecânicas antes do lançamento. De qualquer forma, o visual está bem interessante e é uma experiência diferente. Para quem gosta de multiplayer assimétrico, eu acho uma boa pedida. Galera, a gente vai ficando por aqui Ó, oh, espero que vocês tenham curtido esse segundo dia aqui na BGS 2019 E até a próxima!